Cristal que está com a Ana está é. dentro de mim. Sim. E esses outros duas pedras aqui, esses dois cristais são imensos. Você está sentindo, parte Sentindo que estão mexendo lá dentro do meu abdômen. Está hum. muito frio. A energia fria está com tudo, né? Tá muito frio. Tá entrando pela sola dos meus pés, subindo pelas pernas e potencializando aqui na região do abdômen. E o frio chegou em mim também. Você tá sentindo? <risos> é. Essa é a verdadeira energia dos pleiadianos. Eu ouço muita gente falar, o no, no contato que eu tenho com eles é desde 85, que eles têm comigo, né? Então, eles têm várias dimensões. Quem está em trabalho de cura, assim, direto no físico, é da quinta até... Na sétima dimensão. É aquele que você viu, aquela moça que você viu. Eu quero saber o nome dela. E quando vem para um tratamento, alguma coisa que a gente faz planetária, para grupos de luz, que são filetes mesmo, que vão nos unindo, é da décima segunda, décima terceira até a décima sexta. Esse cristal tá pesado, né? Daqui dá para ver que ele tá. Tá grudado, ó. Ele pediu pra pegar azul, né? Porque é tudo azul. Uhum. O sol é azul, né? A pessoa é. pensa que é amarelo, não mas não é, é azul. azul. Eu vou pôr aqui, tá? Ele quer ficar aqui. Tá pinicando? Parece que tem uma mão dentro de mim mexendo. Mas aqui ou lá? Aqui e lá. Senão eu vou mudar ele de lugar. Ação da energia fria vibracional curadora. Solto o corpo... Solta, solta, solta, solta, rivela la parte dell'abdomen. regenerando as células